Fala aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje, trago para vocês um vídeo falando sobre todos os retcons de Ben 10 Isso mesmo, então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Tá bom se é intro nova que vocês querem, toma uma prévia É o que temos para hoje. Olá, galera, é assim, ao longo da franquia Ben 10, várias adições ou alterações retroativas da continuidade que são os retcons foram feitas. Aí no vídeo de hoje, a gente vai explicar, aqui vai falar sobre alguns retcons feitos ao longo da cronologia clássica, né, a cronologia Prime alguns dos quais eram informações fora de tela sujeitas à revisão. E assim, galera, um retcon ele não significa que é uma mudança seja boa ou ruim. Um retcon é apenas uma nova informação que impõe uma nova interpretação de eventos passados, Entendeu? Então os retcons não se limitam apenas a alterações que contradizem descaradamente as informações na tela que a gente vê no desenho, não. As coisas podem acontecer como resultados de inconsistências. Aí Esses retcons são feitos geralmente por causa que as equipes por trás de cada show, de cada série do Ben 10, elas pegam o que eles querem e ignoram o que eles não gostam, como confirmado pelo Matt Wayne. Diferentes editores e designers de histórias muitas vezes eles querem ou precisam mudar o canon pré-existente, caso que às vezes o canon ele pode ser uma boa orientação, caso contrário pode ser criativamente restritivo, né? especialmente quando as necessidades do público mudam, como confirmado aí pelo Duncan Roleal. Então, entendeu? Tem todas essas questões aí envolvendo. Os retcons, viu galera, que nunca foi explicado aqui no canal, mas hoje, como o vídeo é dedicado a isso, eu achei importante explicar, beleza? Então vamos lá, os retcons eles começam a partir de Ben 10 Força Alienígena. Não que no clássico não poderia acontecer, poderia, tipo, eles mudarem alguma coisa já para existente no clássico. Que, como foi explicado aí, as mudanças não são coisas descaradamente contraditórias a informações mostradas na tela, entendeu? Então poderia sim acontecer, mas elas acontecem em Ben 10 a partir de Alien Force, beleza? Então vamos lá. A primeira é que os encanadores, eles são agora, em força alienígena, uma força policial intergaláctica. Quando foi estabelecido na saga clássica, que eles eram uma organização secreta do governo composta apenas por humanos, vários dos quais tem uma atitude racista em relação aos alienígenas. Outra coisa, né, uma coisa que a gente já nota logo no primeiro primeiro episódio de Falsaleños, né? O que é o que o funcionamento dos poderes do Kevin foi alterado. Em vez da capacidade mutante de absorver, armazenar e redirecionar energia, bem como o DNA também, o Kevin ele reaparece em Alien Force com a capacidade de absorver materiais físicos e vestir o seu corpo com aquele material. Mas calma aí, viu que essas mudanças do Kevin ainda não acabam por aqui não. Ele tem muito retcon em relação ao Kevin, vocês sabem disso, já foi falado muito no canal. Hoje a gente vai explorar esse assunto também mais lá pra frente, beleza? E outra coisa também é que a Gwen é revelada sendo parte alienígena, o que explica a sua proficiência em magia, além de ser olho de feitiços. O o símbolo da Ampulheta do Omnitrix era anteriormente uma marca registrada do Azimuth e as suas invenções, né? visto que até a roupa dele tem né, esse símbolo. Só que, no entanto, isso foi alterado para representar toda Galvan. Em relação a isso, o distintivo dos encanadores é alterado de vermelho para cópias do símbolo do Omnitrix. Estava implícito que a Miax e o Azimuth eram dos poucos envolvidos na criação do Omnitrix. Só que uma imagem muito diferente é mostrada em Alien Force, onde a criação do Omnitrix é retratada como uma operação financiada. Publicamente conhecida o Kevin ele não pode revestir todo o seu corpo com material sem ter uma grande quantidade para poder absorver só que isso contradiz os eventos passados mostrados no episódio um Artiman de Kevin quando ele produz a Tadenita em massa entendeu tipo é um retcon feito no próprio força alienígena né? nesse episódio o um artiã de Kevin ele absorveu uma pequena quantidade de Tadenita e já conseguiu produzir ali em massa e tudo mais. Só que episódios depois foi mostrado que ele não podia fazer isso com pequenas quantidades para revestir o corpo todo, entendeu? Aí como é que eu posso explicar isso aí, essa mudança? Porque tem que ter uma explicação, não pode ficar sem sentido. É que eu acredito que seja assim. No episódio Arte um Mãe de Kevin, o Kevin, ele tava poxa, muito sob pressão e tudo mais, então no calor do momento, ele superou os seus limites, entendeu? Não sei que tenha tido consequências em relação a isso, entendeu? A ele ter ultrapassado os limites, entendeu? mas como ele tava sendo assim, posto sob pressão, ele conseguiu ali fazer isso. Só que normalmente, assim, no seu estado natural, ele não consegue, entendeu? Ele precisa de uma quantidade maior para ele poder absorver e revestir o corpo todo. Dentro do universo da série, essa é a explicação Agora fora, é por causa que eles mudaram isso mesmo né? Os diretores, os desenvolvedores Mudaram isso porque não gostaram né porque Esse é o propósito aí dos retcons E outra coisa também que é mudada em relação ao Kevin Que é as suas origens, em comparação Com o que foi mostrado na saga clássica Foram alteradas para a série Ele agora é um híbrido alienígena, herdando seus poderes Do seu pai, o Devin, né? em vez de obtê los Como resultado de uma mutação Agora, os retcons feitos pela equipe Pelos desenvolvedores, pelo, pelos diretores e tudo mais O Darwin McDuff, ele falou que o posicionamento dos símbolos do Omnitrix e do Super Omnitrix é o resultado do funcionamento correto dos dispositivos em comparação com os locais do símbolo da saga clássica, né? que era colocado em lugares aleatórios. Agora, o certo é eles ficarem centralizados no peito. Daí o Vilgax ele foi originalmente declarado ter 15 pés de altura. É isso no clássico. Só que aí, em Força Alienígena, o Enormossauro em sua altura base tem 12 pés, que é do mesmo tamanho do Vilgax. O Darwin, ele também confirma que, originalmente, sob o nome do padrasto do Kevin, Harvey, era Levin. Só que isso é alterado por causa que é revelado o sobrenome Levin pertencia ao pai biológico do Kevin que era o Devin. O Duncan Royal ele confirma que os quadrinhos de Action Pack, eles foram originalmente considerados canônicos durante o clássico. Só que a partir de Força Alienígena, eles são considerados não canônicos confirmado aí pelo Darwin McDuff. Bom, também tem retcons dos pop-ups que, cara, os pop-ups, eles são informações que eles acrescentam, entendeu? São informações adicionais que a gente tem, que, ah, não é mostrado no desenho, essas coisas, né, na maioria das vezes mas são informações extras, né, que a gente tem ali e é legal, a gente pode, se assim, considerar canônico que foram os desenvolvedores que colocar essas curiosidades pra gente saber um pouco mais Pra explorar um pouco mais o universo de Ben 10, entendeu? Só que algumas dessas informações são alteradas aí no Força Alienígena Como vou citar agora O nome da mãe da Gwen é Natalie, em vez de Lily Que assim, pra mim, na minha interpretação Lily poderia ser um apelido, entendeu? Um apelido pra Nathalie Eu acho que combina, entendeu? Daí no clássico, os Cavaleiros Eternos Eles eram como anti onde Eles exploravam ameaças incomuns em vez de combatê los só que em Força Alienígena, os cavaleiros Eternos são revelados como altamente xenófobos. Daí, originalmente, os Nulo Guardiões eram as únicas formas de vidas indígenas do Nulificador. Só que isso é alterado em Força Alienígena com a introdução dos colonos lá no Nulificador. Daí, antes, no clássico, foi dito no pop-up que o Omnitrix continha apenas milhares de amostras de DNA. Só que isso foi recontado de duas maneiras em Alien Force. Em primeiro lugar, o Omnitrix, ele foi revelado como um receptor sem fio para a corrente Condon e veio conter o DNA. E em segundo lugar, a corrente quando continha mais de um milhão de amostras de DNA. Armazenei dentro dele amostras de DNA de cada forma de vida inteligente da Via Láctea. 10 mil espécies, eu sei. Como sempre, eu sou obrigado a ressaltar que você sabe muito pouco. Tem mais de um milhão de amostras codificadas no Omnitrix. Daí os Quimeras sui generis, a espécie do Vilgax, eles foram alterados em relação ao que foi estabelecido no clássico. Né? E No clássico foi dito no pop-up que todas as fêmeas Quimeras sui generis tinham uma marca de beleza escura em algum lugar no tentáculo da face central. Mas nenhuma das fêmeas vistas em força alienígena tem isso. E a maioria dos quimeras sugêneros foi treinado desde o nascimento para combate. Essas formações confirmadas pelos pop-ups e também por merchandise. Mas em Força Alienígena, o Vilgax afirma que a maioria deles são pessoas inocentes. Então isso também foi alterado. Vamos agora para Ben 10 Supremacia Alienígena. Onde lá a motivação da encantriz é expandida. Com seu pai aparentemente conduzindo suas ações ao longo das duas séries anteriores. entendeu? Ao invés de correlacionar com a forma como o Kevin descreveu em Força Alienígena, o Harvey na verdade é uma pessoa boa. Além disso, o Kevin nunca foi expulso da sua casa quando criança. Em vez disso, ele enlouqueceu com o poder, deixou a casa e fugiu. Assim, a gente pode ter uma interpretação que aquilo ali que o Kevin falou... Não que, ah, é, tipo, foi mudado, foi alterado aquilo ali. Não, é porque aquilo ali foi uma descrição do Kevin. ali era na visão do Kevin, entendeu? Isso dentro do universo da série, né? Fora realmente foi alterado. Daí, em Supremacia Alienígena, a gente vê do ponto de vista real de quem é o Harvey, entendeu? Porque como o Kevin era uma criança, né? Tudo problemático e tudo mais, tinha as coisas dele, lá ah, ele se achava uma berração, essas coisas. Aí ele falou umas coisas ali, mas não necessariamente seria verdade, porque não é obrigado o personagem a ser sincero, né? Ele falou do ponto de vista dele, ah, ele, pra ele, ele foi expulso de eles ele disse pro Ben, ah, os pais dele desapareceram e não sei o que. Aí falava que, em força além ele dizia que o Harvey era uma pessoa ruim, entendeu? Tudo isso é por causa do Kevin, o psicológico do Kevin influenciava ele a dizer essas coisas todas, entendeu? Quem sabe como é que o Kevin era problemado, né, galera? Mas, na real, o Supremacia mostra que o Harvey era, assim, uma pessoa boa. O vô Max, ele descreve a si mesmo sendo recrutado com uma forma intergaláctica dos encanadores, onde se poderia supor que os encanadores se originaram da Terra e se tornaram intergalácticos. A Rainha Nanoshi, apresentada no Ben 10 Invasor Alienígena, é revelada como uma rainha falsa, né? que ela foi criada pela rainha verdadeira, que é a Helena, para evitar suspeitas em relação a ela. Né? A representação da Helena também é fortemente alterada em relação ao que foi mostrado no filme. Construímos uma falsa rainha para enganar você. E eu caí nessa. Embora a mudança na caracterização do Asimodo em Força Alienígena, em comparação com o que foi visto no clássico, não tenha sido explicada antes, todo o seu comportamento mostra que não é o caso da passagem do tempo devido aos flashbacks, tipo, em Alinhamento Solitário, o Asimuth, ele tá com a mesma personalidade, da mesma forma, lá em Universo é mostrado isso, né, que ele tá com a mesma personalidade na época do Benio até o visual tal tá mesmo, entendeu? Então, isso tudo não foi uma mudança, assim, por causa do time skip, né, do clássico pro Força Alienígena, ele mudou por causa do tempo. Não, não foi por causa disso, foi por causa, sim da alteração aí do Headcon, né, da alteração aí dos Celestiais, porque né, a gente tem influência sobre isso. O Omnitrix, apresentado na saga clássica e em força alienígena, ele é revelado como um protótipo, e o Asma, ele afirma ter trabalhado no verdadeiro Omnitrix no final de supremacia desde o período do clássico. <risos> Não que venho aperfeiçoando desde que você recebeu o protótipo há seis anos. A corrente Codon, ela foi declarada com, contendo o DNA de todas as espécies sem do universo pelo Azimuth. Foi o Azimuth que falou isso. O mundo verdejante onde a corrente Codon contém o DNA de todas as espécies inteligentes do universo. Isso foi recontado com a introdução dos alienígenas de Andrômeda. Ó, esse assunto aí, do Omnitriz da corrente ele contendo o DNA de todas as espécies sem do universo... Isso dá um vídeo, viu, galera? Eu vou fazer um vídeo explicando isso aí bem direitinho, viu? Podem ter certeza que eu vou fazer, me cobro, viu? Me cobro que eu vou fazer. Agora vamos para os retcons daqui, né? Ó, todo, todas as confirmações aqui foram feitas pelo Darwin McDuff. Pronto, tem que ficar repetindo isso toda hora. Ó, originalmente o Alien X, ele não era o ser mais poderoso do Omnitrix. Só que isso é recontado de Supremacia Alienígena, pois absorver as habilidades do Mustaf Celestial como Alien X concederia aos Osmosianos e a outros seres como Estrela Sombria acesso a um poder quase ilimitado. A coloração cinza e branca dos símbolos do Omnitrix no clássico ele foi causado por um mau funcionamento. Originalmente, o Harvey estava implícito como falecido, só que isso foi alterado. Em supremacia alienígena, já querendo ver que ele está vivo, né? ele não é um morto vivo, né? ele está vivo lá mesmo. Se fosse alienígena, o Patrick ele era o rei eterno da Alien que fluía diretamente na formação dos Cavaleiros Eternos, só que isso claramente é alterado no Supremacia e revelado que a facção do Sir Sirius foi a única que seguiu o caminho do primeiro cavaleiro, que é o Sir George. Os eventos de Ben 10 A Corrida Contra o Tempo, eles foram originalmente canônicos na quantidade Prime. Só que isso foi recontado, né? Porque agora é uma linha do tempo alternativa, com tal a história de fundo do Ian foi alterada também, incluindo a sua espécie. Daí temos aí um retcon, que eu não concordo com ele, mas vamos lá. Ó, os alienígenas do sistema Eno, que o B.O.B. teve durante o clássico, né, que são o Blitzwolf, Isnerho e Frank Strike, eles foram desbloqueados quando o Yanodoshi, a Mummer e o DNA do Vico foram transferidos para o Omnitrix pelo Toque, né? A informação que a gente tinha era essa. O Dawey na P.O.A. fez esse retcon é, para que o Omnitrix ele apenas fizesse a amostra do seu DNA desbloqueando assim as transformações usando o DNA que já tinha no relógio. Aquele negócio, né, o Super Omnitrix, ele pode escanear algum alienígena, aí ele desbloqueia o DNA dessa espécie, que se for a mesma espécie que já tiver no Omnitrix, só que ela tiver bloqueada anteriormente, como no caso aí o aquático, né? Em Pisces, o Ben foi lá, encontrou um Pisces Volum, ele usou o modo de escaneamento, daí como o DNA Pisces Volum já estava no Super Omnitrix, ele apenas substituiu o DNA daquele Pisces Volum pelo preciso, falou que o Ben no clássico e desbloqueou a transformação do A4, entendeu? Aí ele atribuiu isso ao Enoduch, a Múmia e o Dr. Vick, entendeu? Dizendo que a morte desses alienígenas já estava no Nitrix, eles já foram apenas desbloqueados. Pelo contato com aqueles personagens Só que eu não concordo com isso, galera Por quê? Porque, assim, o sistema Eno é um lugar assim Que é difícil acesso, entendeu? Só o Red parceiro, ele consegue atravessar ali Porque ele é doidão, ele consegue Dar um desviado ali, entendeu? Então eu acredito que os roletips, os biopsies Eles não conseguiriam Não teriam inteligência artificial suficiente Para desviar da estesa, entendeu? Então eles não teriam acesso ao sistema Eno Para conseguir coletar o DNA do, das espécies da, Do sistema Eno colocar na corrente coda entendeu então, eu acredito que eles realmente não estavam não estava armazenado no nitrix e sim o que aconteceu no clássico é que o bem ele adquiriu novas amostras de DNA através do toque um modo de captura de DNA entendeu para mim é isso eu não considero esse reto com que o da criou porque eu acredito que ele só fez isso só para complementar a informação que ele tinha dado lá do a4 entendeu então, para mim, eu não considero, beleza? Mas comenta se você considera isso ou não, se faz sentido pra você ou não. Bom, e mais redcons dos pop-ups é que o quê? Que os servos do Ion eram supostamente guerreiros de todos os tempos que o Ion transformou em criaturas anormais, isso dito pelo pop-up lá do filme do Ben 10, A Corrida contra o Tempo. Só que em Supremacia Alienígena, eles foram alterados, né, pra que eles fossem versões alternativas do Ben, escravizadas e controladas com sucesso pelo Ion. Aí, inicialmente, os galvanianos femininos eles tinham cabelo, né? enquanto os masculinos não. Só que isso é recontado com a introdução da Azente, que é um galvaniano fêmea e não tem cabelo nenhum. É você pode dizer, ah, mas era só ela, ela era calva. Não, por causa que em Omniverso é mostrado também galvanianos femininos. E as também tem cabelo. Então isso é contado para tudo em mim. Daí em Ben 10 Instituição Alienígena, que é o quê? A Gwen, ela tinha realizado o feitiço de rastreamento pela primeira vez quando ela tem 15 anos. Ou seja, não fosse alienígena, certo? Só que na verdade é mostrado que a sua primeira vez realizando tal feitiço foi quando ela tinha 10 anos no filme Ben 10 Instituição Alienígena. Beleza, agora vamos para Ben 10 Omniverse. Em Warth, as duas das três personalidades do Alien X precisavam concordar para realizar uma ação. Só que em Omniverse, todos os três têm que concordar. Daí em Supremacia Alienígena, o ataque dos raios cósmicos do gigante ele era é executado cruzando os braços em forma de um L. né? Aí no Omniverse, esse movimento é ligeiramente revisto, né? ele é refeito. Já que o gigante agora ele cruza os braços em forma de um X. O Sr. Balma, ele afirmou uma vez que ele não via o Ben desde que ele tinha 12 anos. Só que isso é recontado por causa que nos flashbacks do Ben universe, é Universo, é mostrando que o Ben com 15 anos e o Sr. Balma interagindo um com o outro. Outra coisa é que em Força Alien a Gwen, afirma que a Helena ela foi a primeira paixão do Ben quando ele estava no Ensino Médio. Só que isso é recontado em Universo por causa que o Hulk, ele revela que Patty Benfield foi a primeira paixão do Ben quando ele estava na terceira série. Pior medo, primeira paixão... Marca de nascença pelo corpo Pavões, Patti Barkenfeld na terceira série Marca de nascença na lombar em formato de Nova Jersey Apesar do chocante ele aparece na introdução de Supremacia Alienígena Ele é tratado como um novo alienígena em Universo. Eu sou o um em Supremacia Alienígena, o Ben, ele mencionou que um palhaço de circo assustou ele quando ele tinha 4 anos. Sua infância foi marcada por eventos traumáticos? Olha, quando eu tinha 4 anos, um palhaço de circo me assustou. Aí, em Universo, o medo de palhaço do Ben, ele viu, por causa que ele, ele viu o Max com um, a maquiagem de palhaço quando ele tinha 5 anos. Em O Af, o Kevin precisava de muito do que ele copiava para poder usar os seus poderes de absorção de matéria, né? para poder revestir o corpo todo. Foi isso que eu falei lá atrás, né? Confirmado aí pelo Darwin McDuff. Só que em Universo é mostrado ele cobrindo... Todo o corpo com pequenas quantidades de matéria. Eu acredito a minha interpretação disso aí é que o Kevin, que estava mais experiente em Omniverse, universo, ele conseguiu aprimorar esse poder e absorver pequenas quantidades de energia e cobrir o corpo todo, entendeu? Para mim é isso que aconteceu. Embora tenha sido estabelecido em Força alienígena que o bem ele viu o Vilgax pela última vez quando ele tinha 10 anos, um flashback mostra que ele teve um encontro com o Vilgax quando ele tinha 11 anos. Os Saph eles foram previamente declarados para passar a maior parte do seu tempo debatendo. Só que o universo é estabelecido que eles participam ativamente de outros assuntos, como mudar o estilo de arte do universo pelo menos duas vezes. Os ajudantes dos encanadores eles agora têm origens diferentes. É, eles são mostrados como seres humanos cujas aparências de DNA foram alteradas quando Kevin usou seus poderes sobre eles e seus doadores alienígenas. E a gente sabe que esse retcon foi causado aí graças ao tão amado e odiado Proctor Cervantes. Beleza, galera, agora vamos para o tópico retcons das séries anteriores explicados. Os retcons feitos para o posicionamento dos símbolos do Omnitrix em força alienígena agora eles são invertidos. O né? posicionamento limitado dos símbolos foram várias técnicas do Omnitrix no Super Omnitrix originais. Que fizeram com que as transformações saíssem luz e frias. Aí, felizmente, esses erros foram corrigidos no Omnitrix atual, confirmado pelo Derek J. White. O Derek também falou que os retcons feitos para a diferença da coloração dos símbolos do Omnitrix também foram referenciados. A razão pela qual os símbolos foram coloridos em cinza e branco foi por causa que tem um protetor de arranhões que o Ben não sabia como remover. Daí esse protetor caiu fora de tela depois de Ben Delegunção Alienista. Assim eu fiz um vídeo todo sobre isso, falando desse assunto aí, né? Não vou entrar em muito detalhes, se você quiser ver, eu vou deixar aí no carro, beleza? Os retcons feitos para os encanadores em são explicados ou corrigidos, né? No caso, os encanadores da Terra originais, eles eram um grupo separado até se juntarem com os encanadores intergalácticos em algum ponto entre os eventos do clássico e os flashbacks do universo. Embora isso ajude na introdução de encanadores alienígenas trabalhando nas bases da Terra, apenas a circunstância do Vomax se juntar com os encanadores permanece sem solução. Em correlação com os retcons feitos para os encanadores, os designs dos seus crachás, né, dos, dis dos distintivos, ele foi revertido para aparecer a sua representação no clássico, né, que é aquele símbolo vermelho mesmo. E os retcons feitos para o Kevin Infosalianismo então, também são invertidos, a gente sabe muito bem disso, né? Prota servanço. Embora o Kevin ainda seja considerado um osmosiano, né, o termo na verdade se refere a uma subespécie de humano com um componente genético único, que lhes dá poderes em vez de um espectro diferente. Além disso, nem Devin Leve, o planeta Osmo 5, nem o Sol de Osmo não existem, né? por causa que foram todas as memórias falsas implantadas pelo próprio Cervantes. Agora vamos para os retcons da Equipe. Força alienígena e Galvon B era uma lua artificial, confirmado pelo Khan Macduff. só que isso foi recontado no universo, já que Galvão B é retratada como uma lua natural. O Matthew Wayne, ele confirma que originalmente os eles pareciam bastante da idade de bronze para o seu tecnologia. Só que isso é recontado no universo, já que os tetraments são mostrados uma civilização muito mais avançada que os humanos. O Dawine, ele fala que o Eco Eco era um alienígena parecido com um robô. E em um Universo o Derek fala que ele está ele vivendo como ondas sonoras vivas vestindo um traje de contenção. Isso eu também não concordo, esse retcon eu não concordo, galera, por causa que é assim. O Dawine, ele, basicamente a gente pode considerar que ele criou o Eco Eco, entendeu? Ele está muito mais envolvido nas coisas do Eco Eco, que a gente sabe né? que o Derek ele fala as coisas, mas fala certas coisas que não fazem sentido e tudo mais. E isso é uma das coisas que eu acho que não faz sentido, por causa de como é que o Eco Eco é dito, né? Pelo Dawen, o cara que tem propriedade para falar do Eco Eco, que é o favorito dele, o criador do Eco Eco. Ele disse que os fones de ouvido que o Echo tem é para ele se proteger do próprio som. Aí, tipo, ele sendo um robô faz sentido. Agora, ele sendo ondas sonoras vivas, como é que o som pode ser afetado pelo som? Ele tem que se proteger do som. O som tem que se proteger com o fone de ouvido do próprio som. Não faz sentido isso, entendeu? Então, para mim, eu considero o que o Dayane falou. O Echo ele é um robô. Outra coisa sobre o Echo Echo, né? A gente tem que ajustar aqui um pouquinho que o Echo Echo Supreme, ele não tem a capacidade de se multiplicar, confirmado pelo Dayane. Aqui isso é explicado, corrigido em universo pelo Derek, que pode multiplicar Ficar assim mesmo usando seus discos sônicos, né? Ele não conseguiu fazer isso para por causa de um bug do Super Nintrigo. Só que a gente sabe que os bugs de poder de falha não existe por causa do uh, do Matt Wayne. O Matt Wayne não sabia existir esse negócio de poder de falha, a gente desconsidera. Isso em força supremacia alienígena. Foi só uma coisa que o Derek colocou para ficar nerfando os alienígenas. Então o que a gente considera aqui? A gente considera que o Eco Eco Supremo ele teve um poder adicional parte do Derek. Então o Eco Eco Supremo ele pode sim multiplicar através dos discos. E supremacia alienígena ele não fez isso provavelmente por causa que ele não precisou. Ele não precisou fazer isso. Como confirmado pelo Dawen, inicialmente o Vulcan era pequeno ele usava uma prótese cor de pele na saga clássica. Só que isso foi mudado em um universo já que ele era originalmente grande e musculoso, como o resto da sua espécie, até a sua luta com o Ben, que levou ele a ser pego por uma explosão induzida pelo elemento X, daí o Vulcanus sobreviveu, mas o seu corpo foi destruído, né? levando a ser colocado em um traje de regeneração, até ele finalmente crescer ao seu tamanho normal. O Matt Wayne falou uma vez que os eventos de são Alienígena, anteriormente eles não eram canônicos para a linha do tempo Prime, só que o Derek, ele canonizou os eventos do filme para combinar com os flashbacks de Omniverse. O Thomas Peggs, ele falou que no clássico a língua do ela se retraiu, escondia quando seu focinho se partia, né, para ele usar os seus nervos sônicos. Só que isso ali, geralmente, é ligeiramente revisado no Omniverse, é que a sua língua permanece no lugar e se divide ao meio. É, isso foi falar lá no vídeo das alterações subcelestiais em relação à biologia dos alienígenas. Se você não viu esse vídeo, clica aí no card. Beleza, galera? E em força alienígena, foi afirmado que o Omnitrix, ele pode aceitar o DNA osmosiano, confirmado pelo Dawen. Só que assim como tudo em relação aos osmosianos foi alterado no universo, já que o Omnitrix não pode aceitar o DNA de mutantes, incluindo os osmosianos, porque eles não contam como alienígenas, confirmado pelo Derek J. White. Ah, isso aí é relutante, né? mas eu não vou entrar em detalhes no vídeo de hoje, porque não é o foco, né, galera? Agora vamos para os headcons pop-up. Originalmente, o XLRU era o único que acelerando na Terra, porque a rotação lenta do planeta deixou outros que acelerando os doenças depois de alguns dias, confirmado aí pelo pop-up, só que isso é recontado em universo por causa que vários quino acelerando residem na cidade de baixo. No clássico, é dito que Peptus 11, ele foi originalmente descrito como um planeta vulcânico. Só que o universo é mostrado que isso não é mais verdade, por causa que Peptus 11 geralmente tem um terreno rosa. Aí originalmente o sistema Enor tinha um sol de matéria, só que isso não é mais verdade em universo, considerando as enormes estruturas de ter de aranha que revestem o sistema. Tinha sido mostrado por Pop pop-up antes, né, que os filhos dos Loboãs, eles tinham olhos verdes, daí quando eles se tornavam adultos, os olhos deles ficavam vermelhos e laranjas pados. Só que isso é recontado em um universo, os Loboãs vistos em Anor tem olhos de cores variadas. originalmente a camisa havaiana da sorte do Uvo Max, né, que ele sempre usa foi dada pelo irmão mais velho da Gwen, o Ken, só que isso é recontado já que o Max ele mostrou estar tá vestindo essa camisa como um jovem adulto muito antes do Ken nascer. A pintura facial do crânio do Rex era a mesma usada pelos guerreiros de Bezel só que isso foi é recontado de duas maneiras a primeira é que a pintura facial do Rex é revelada como uma tatuagem e em segundo o Bezel é revelado como uma pessoa e não como uma civilização que nem era considerada nos pop-ups do clássico, outra coisa sobre Bezel é que os feitiços de Bezel não eram mágicos, perdi eles -se -se eram uma tecnologia bezeliana avançada que parecia mágica para a terra. Só que isso é recontado em um universo, por causa que realmente né, é mágico e tudo mais. E o Bezel ele é uma pessoa, é um mago. O Frankenstrike ele era considerado o segundo alienígena mais inteligente do Ben, tanto que ele foi creditado como um dos alienígenas que o Ben 10.000 utilizou para construir o Omnitrix do Kenny. Só que isso é recontado em um universo, já que a hiperinteligência não é um traço comum entre os transilianos, o Dr. Vitor ele tem isso. Mas porque é dele, não? Porque é um, um poder da espécie. E é por isso que o Ben não se torna mais inteligente como o Frankenstein confirmado pelo Darwin MacDuff. E eu já fiz um vídeo em relação a isso. você não viu, clicar aí no card. Daí no clássico, o glutão puro era incapaz de consumir a comida humana. Só que isso é recontado no universo, já que agora ele pode comer comida normal, bem como todo o resto. Né? Confirmado também pelo Derek J. White, comprovado na série. Mas assim, para mim esse pop-up não foi feito foi em um universo, não. Ele foi feito lá no FUS alienígena, por causa que é assim. Você pode dizer, ah, beleza, o glutão ele comeu o seu sorvete lá, mas ali era o glutão turvo. E aqui a gente tá falando do glutão puro. Só que é assim, pensa comigo, galera. Naquele tempo, fora, eu digo, fora do universo da série, não existia esse negócio de, de subespécie, entendeu? Foi só o visual do glutão que foi alterado. É, assim, dentro do universo da série sempre teve, né? Como se sempre tivesse esse negócio de subespécie, sempre tivesse glutão puro e turvo. Ali era o turvo. Mas, na época, fora do universo da série não era. Era só o glutão normal. Então isso é um feito para o glutão, entendeu? Tipo, ah, em força, a partir de força alienígena, ele pode sim comer qualquer tipo de comida, comida orgânica e tudo mais. Beleza, agora em universo, a universo tem a questão da subespécie, sim, mas isso também conta como um feito do glutão puro, por causa que, como eu falei nesse vídeo aqui, o glutão puro e tufo, eles podem fazer a mesma coisa, porque eles têm, eles têm os mesmos poderes, entendeu? Tipo, a aparência deles é diferente, é por isso que faz com que eles sejam subespécies, sim. Mas, em relação às coisas que ele pode fazer, foi confirmado que eles podem fazer a mesma coisa, entendeu? Então, tanto o glutão puro quanto o tufo, eles podem se comer comida orgânica. Aí, no clássico, ele não podia, por quê? Eu, eu interpreto isso como, por causa que é, era o glutão de 10 anos, então ele não tinha experiência para ingerir comida orgânica, entendeu? Não que foi uma alteração, sabe, nem... não não, acredito nisso. Aí é no clássico, é por pop-up, que o mundo estranho, que é aquele programa lá do, do Argos, tá ligado? Do Sábado dos Secretos, que lembrando, eles são do mesmo universo, né? Ben 10 e Sábado Secretos são do mesmo universo, ele foi como um dos programas favoritos do Ben. Só que isso é alterado lá em universo, por causa que o Ben lá afirmou que ele não assistia esse programa com muita frequência, carro que passava no mesmo horário dos lutadores de sumor. Bom, então também tem alguns retcons de informações das merchandising, né? Em vez de serem trazidos à vida por desastres ambientais, os mechamos galvans que eles foram trazidos à vida devido ao projeto do Asimut, que deu errado. Em os quatro, ele foi originalmente descrito como um planeta cinza coberto de nuvens, com relâmpagos constantemente rasgando o céu. É uma interminável tempestade elétrica. As tempestades também foram a principal fonte de energia para o planeta, né? Tudo isso é informação dito nas Merchinais. Mer Só que isso é recontado por causa que é mostrado que o planeta tem um clima relativamente normal. Koiana Lucas foi originalmente descrito como planeta da galáxia de Andrônida, que foi martelado por um cinturão de asteroides, o pai danos Só que isso é recontado por causa que é mostrado que Ana Lucas é um planeta deserto. Daí, os necrofrigianos eles costumavam ser os únicos seres vivos em quilmes Mas isso é, é recontado em um universo com a introdução dos psicoleopterianos o superador natural. Originalmente, nada realmente vivia em Ennutrence, mas em um universo isso é recontado que Ennutrence é mostrado habitado por muitas espécies nativas do sistema Eno Bom, então é isso, né, galera? Esse foi um vídeo extenso aí, né? Falando so, sobre todos os retcons. É porque tem muito, né, galera? Bem 10 tem muito retcon. Né? Eu falei de coisa aqui que eu nunca falei no canal também. Teve muita informação nova aí né galera, com os que eu acredito que vocês não conheciam, aí comentar aí, viu galera, pode comentar se, às ah, vocês preferiam como era antes ou preferem depois que foi alterado pelo Reddit.com. pode comentar o que vocês quiserem aí, viu galera, comentar aí próximos temas que eu posso trazer aqui pro canal, explicar pra vocês, deixar bem claro, é isso, né, rumo aos 200 mil inscritos, estamos já chegando nos 130 mil, né galera, vou botar aí, hashtag rumo aos 200 mil Daniel Leite com um conteúdo massa, muito massa de Benes aqui então é isso deixa aquele like se inscreva no canal se você seja membro até o Sininho falou e tchau